Quer emagrecer de forma rápida? Quer fazer um, né, um planejamento certinho? Bom, encaixe treinos que vão te dar prazer com treinos intensos. Se você ficar só no treino leve, suave, longo, isso não vai ter um impacto muito positivo no seu metabolismo, acelerar o seu metabolismo, ok? Agora, se você consegue encaixar esses treinos mais intensos, com treinos nem tão intensos, você vai ter um impacto positivo no seu metabolismo e você vai ter um estresse psicológico sobre o treino sobre o treino, ui, sobre o treino muito menor. Ok? E se você quiser saber mais sobre isso, sobre como correr, é, utilizar a corrida de forma inteligente, no processo de emagrecimento, bem se inscreva no Corrida Perfeita. Barra Fit. Vai lá, procura Corrida fit é todo um planejamento que eu estou fazendo, já pensando justamente, que eu criei pensando justamente nesse processo de emagrecimento. Quer saber mais? Quer as planilhas certinhas para você fazer? Vai lá, se inscreve, corridaperfeita.com.br FIT